Ismenia Gouveia é coach terapeuta de casal e individual, especialista em restauração de relacionamento e feminilidade. Torne-se a mulher mais feliz que você conhece no relacionamento. Talvez você precisa restabelecer o vínculo perdido no casamento, livrar-se das influências que prejudicam a sua relação, restabelecer e aperfeiçoar a comunicação dentro da relação. Então entre em contato pelo número que aparece aqui na tela, ou escaneie o QR Code para ir direto ao WhatsApp. Conteúdo da Climop. Clínica Médica de Piranhas.